Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, de tanto vocês pedir, eu voltei na lenda da noiva Já estou aqui na frente da igreja, acabei de fazer uma filmagem com o drone Vocês viram aí o videoclipe, vocês pediram muito E esse ano, 2023, eu falei que ia estar com tudo E voltei aqui nessa lenda, a lenda mais pedida do canal Pessoal, hoje eu vim aqui para fazer a exploração Ver se a igreja ainda estava de pé, como que ela estava para estar voltando um outro dia para vir fazer investigação sobrenatural. E a igreja ainda continua de pé. Vou entrar lá dentro, vou filmar tudo para vocês. Estou sozinho hoje, o tempo está de chuva. Eu vou ter que filmar meio rápido e ir embora, porque senão eu vou tomar chuva aqui, galera. E eu não quero passar a noite aqui nesse local sozinho. Então, vou filmar tudo para vocês. E fica ligado lá no canal Thiago Furacão, que eu vou estar voltando aqui de madrugada para fazer investigação sobrenatural. Então, deixa muito like, se inscreve no canal e bora! para mais exploração. E galera, o tempo parece que vai chover. Tá ventando muito. Vou falar bem alto. Coisinha aqui, ó. Consegui fazer uma uma filmagem aí com o drone. Olha aí. Vocês pediram e eu voltei, hein, galera. Opa, ó, sacada, tá aí. Licença, cara do céu. É muito sinistro, pessoal. Olha, cara, esses bancos. Tá aqui, noiva. Vou arrumar ali. Tempo que eu não venho aqui, olha isso, é galera. Olhando essa cena aqui é sinistro, né? Eu lembro o dia que ela apareceu ali, ó. Aqui, galera, o local aqui é muito sinistro. Vocês pediram para mim estar voltando aqui, fazia é muito tempo que eu não vim aqui no local. Voltei hoje, tá um tempo. Feio, galera Tá um tempo feio De chuva Vamos ver se Se a gente consegue Ficar um pouco aqui Se eu consigo ficar um pouco aqui para poder Filmar pra vocês E eu vou estar voltando Aqui à noite, pessoal Vou estar voltando Opa Ui, que susto, cara Parece que eu vi um vulto Ali na janela Não sei se as luzes Ainda continuam acendendo Dentro da igreja Ó no cara, caramba, cara. Provavelmente tem algum bicho entrando aqui, ó. Ser fezes de algum animal. Nossa, tô todo arrepiado, galera, tô todo arrepiado. Tô todo arrepiado, galera, o tempo tá feio de chuva, tô sozinho aqui, ó essa porta não para, o tá vento. Eu vou voltar à noite aqui pra poder investigar, ver se ela continua no local, cara, mas só de estar tá aqui tá me dando muito arrepio, cara. Eu relembro... As cenas, as coisas que Uia. que eu vi aqui, eu e a Thaís Mano do céu Olha aí, galera, vamos dar uma olhada por fora Vamos dar uma olhada ali agora, pessoal Muito mato nessa parte, eu acho que alguém acabou cortando esses matos. E aqui tem uma santa pessoal. Olha ali, ah, elas. É, pessoal. A igreja aqui tá muito sinistra. Vou estar voltando à noite aqui, pessoal. Pra ver se a, a noiva ainda continua no local. Cara, olha só. Olha isso, mano. Tem uns banheiros ali também, vamos dar uma olhada ali. Olha o tempo como que tá pessoal, vai chover cara, tá ventando muito, olha as árvores Fui aí cara Certo muito, mano. Isso não tem é bicho Nossa que fedor que tá esse banheiro véio. Galera Vocês pediram Thiago Furacão voltou 2023 Estamos com tudo pessoal E essa aqui é ó, a lenda mais pedida vocês pedem mais pra mim vir. É a lenda da noiva. E ó, falei pra vocês que ia voltar. muito susto, cara. E eu voltei. Aparentemente tá do mesmo jeito. Algumas coisas ali no forro. Algumas coisas no forro lá. Mas tá tudo do mesmo jeito, galera. Agora eu vou estar voltando. De madrugada para fazer investigação sobrenatural. Deixa muito like, se inscreve no canal para quem não for inscrito e fica ligado lá no canal Thiago Furacão que eu vou estar voltando aqui de madrugada para investigar e ver se a noiva ainda continua aqui nessa igreja assombrada. Tamo junto, é nóis, falou, fui!